na Faculdade de Arquitetura da USP, onde me formei, sou formada arquiteta, e depois eu lecionei em Planejamento Urbano na PUC de Campinas. Assim eu fui participando de muitas batalhas na faculdade, tudo até que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 mobilizações pela amnistia, todo tipo de mobilização, então quando o PT nasce eu tô ali no embalo dessa gente toda que dá vários lados e de vários lugares é, participou e foi um tijolinho cada um de nós nessa construção maravilhosa que tá para fazer 40 anos e que é mais da metade da minha vida, tô com 71 Em 82 eu fui candidata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 E, e o grupo político organizava tudo, organizava agenda tal, eu ia lá e ia fazer, cumprindo a agenda. Na verdade, que era uma agenda... É, é, daquelas assim, desumanas, mas, é, mas eu cumpri. E com, com muita liberdade, com muita tranquilidade, e com aquele fervor que a gente tinha, e, em parte, a gente mantém, né, de estar tá fazendo a coisa certa, de estar... Tá,